Valeu, Paulo. Braço. Dando continuidade, pessoal, aqui a, a programação. É, a gente deu uma, uma, uma atrasadinha, mas foi muito ótimo, foi muito bom, né? Essencial, na verdade. É, e agora a gente vai estar tá trazendo aqui, é, e no, no, no, no, no, novamente, nossa senhora, terceiro dia está tá feio aqui. Novamente, aí a sessão, a sessão nostalgia, né? Porque. É, é essa relação que, que a gente tem né de, de, de pessoal né que a, que o Léo comentou todos nós aqui do, do Sebrae São Paulo do Sebrae de maneira geral é, mantém aí com, com os empreendedores né naqueles que é, permitem e também a questão do tempo né eu queria estar chamando aí a sala que está já é, vazando de tanta inovação de tanta tecnologia de tanto empreendedorismo aí é, que impacta é, duas pessoas é, que certamente aprenderam bastante e tem bastante coisa para compartilhar. É, a Ariane, da Startup Boletão, e o Jamil, da Agora Startup We Care, mas finalizou o programa aí com outro nome e ele vai explicar o porquê. <risos> Sejam bem-vindos. É, tudo bem? Boa, bom Obrigado. dia, tudo ótimo. Tudo bem. Legal. E aí, Jamil? Tudo bom, Fábio? Bom dia a todos, bom dia, Ariane. Obrigado pelo convite, Fábio. Sempre bom voltar à casa da gente. É verdade, também agradeço convite. Bacana. É muito bom, muito bom. Pro... Show. Bom, a proposta aqui, é, pessoal, é, é um bate-papo, tá? É, é, é, se você puder começar, Ariane, é 20, 15 a 20 minutinhos, o Jamil também 15 a 20 minutinhos. Eu peço. Também, novamente, né, tenho reforçado isso, que a participação de todos vocês no YouTube é essencial para a gente construir esse aprendizado juntos. né Me marquem aí no YouTube e, e coloquem as perguntas para eu a, agilmente fazer esse bate-papo no final, aí cerca de é, 20, 20 minutinhos aí. A sala Perfeito. é sua, Ariane. Beleza. Bom dia, pessoal. É, Fábio, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para apresentar um pouquinho do, da minha trajetória como empreendedora, né? É, só ver aqui se vocês vão conseguir ver direitinho. Vou só tentar compartilhar a tela aqui. Vocês não estão vendo ainda, né? Ainda não. É aí que eu estou... Tô... dando uma apanhadinha aqui. Vai, vai compartilhar a tela, Ariane. Então, eu fui, só que aí ele deu que... Está podendo? Vamos Você ver. Tá... Você está com o aplicativo ou está abrindo no browser? No browser. Hum, rapaz. É por isso? É, ontem nós tivemos dificuldades com o... Com o NG. Ele precisou trocar. Mas, enfim, tenta mais um pouquinho. Se não der, a gente inverte aí o Jamil e... Está agora, né? Sim. Ah, tá sim. Pô, oh, beleza. Então, vamos lá, que deu certo. É, bom, meu nome é Ariane. É, eu tenho... 28 anos, vou fazer 29 esse mês, final do mês. É, sou empreendedora já há mais de 10 anos. Então, comecei com 18 anos praticamente a empreender. É, minha formação é psicologia, sou formada em psicologia. Me formei no ano de 2014. É, cheguei a atuar como psicóloga organizacional. É, trabalhei com consultoria para algumas empresas. É, mas depois, no ano de 2016, eu parei totalmente com a psicologia só para ficar empreendendo, né? Então eu fiz é, um pouquinho é, das, duas, das, duas, das duas frentes, tanto empreender quanto na parte da psicologia. É, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como foi toda a minha trajetória a, nessa parte de empreender. É, em 2008 para 2019 eu conheci o meu marido, Ezequiel. É, o Ezequiel já, já trabalhava por conta ele tinha uma empresa de material gráfico e websites e aí a gente formalizou a empresa né que se chamava Immobile é, no ano de 2009 quando a gente começou a namorar também a gente já começou a trabalhar juntos lá em 2009 e a gente chegou é, a ter vários funcionários na empresa a gente trabalhava com materiais gráficos fazia desenvolvimento de sites isso lá na cidade de Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul que foi aonde eu nasci né hoje eu moro em São Paulo a gente veio para cá também para trazer as empresas para cá faz é, dois anos e meio, quase, já vai fazer dois anos e meio, mas é, o início da nossa história foi lá em Beito Gonçalves. Depois da Imobili, é, em paralelo a Imobili também, em 2010, é, o Ezequiel teve a ideia da PIP, que a PIP é um produto para a economia de água em vasos sanitários Victórios é, e aí, quando você vai no banheiro para fazer xixi, ao invés de você acionar descarga, você aciona o PIP, ele vai trocar a cor da urina, remover o odor, fazer toda a ação bactericida, higienizar, e você não precisa acionar descarga. Assim, você economiza água, né? É, consegue ter uma boa redução de custo aí de consumo e, e consegue ser muito mais sustentável também. É, a ideia do PIP vem em 2010, a gente foi desenvolvendo, mas foi deixando em segundo plano, em 2012, quando a gente é, casou, é, a gente casou em 2012, cadê bem nova, é, a gente montou, eu e o Ezequiel também, um e-commerce de, de vestidos de noiva e vestidos de festa, e depois a gente montou uma loja física, que é essa aí da foto que vocês estão vendo. É, tá, tá bem bonitinho aí na foto, mas foi um grande aprendizado para nós. <risos> é... A gente fez, é, montou essa loja praticamente é, sem conhecimento do mercado de noivas, sem conhecer é, a parte financeira, sem fluxo de caixa. E aí a gente teve é, a nossa grande primeiro ensinamento quanto a empreender. né E aqui até trouxe alguns pontos importantes é, que a loja nos oportunizou. A gente abriu a loja em 2012 para 2013, é, ela acabou não dando certo. Uma, porque a gente não tinha feito planejamento financeiro, então a gente abriu a loja, e a gente não, assim, a gente não, não tinha dinheiro também, então foi praticamente é, no cheque, assim, no crédito, que a gente montou toda a loja, achando que ia dar certo, que a gente ia ficar super rico, que ia ficar é, estourado no, no mês seguinte. É, e foi, foi muito bom no início, foi, um, um, foi legal nos primeiros meses, mas a gente também não levou em consideração conhecimento de mercado, e aí outro ponto que eu trago aqui para vocês, que está muito relacionado, nesse caso do, da, da Mary noivas com a questão de sazonalidade. É, tem, principalmente numa cidade pequena, que era a nossa cidade, Bento Gonçalves, é, o mercado não é tão grande, e tinha, tinha meses que o movimento era bom, mas, por exemplo, a gente abriu a loja quase no final do ano, então dezembro, janeiro, fevereiro foi muito bom, verão, formatura, tudo, foi bem legal. Março, abriu, maio, a gente começou a cair, por exemplo, mil reais de faturamento, reais de faturamento num outro mês, para tipo, uma loja física se manter, a gente não deu conta. né? A gente não tinha conhecimento prévio do mercado, não fez um estudo de mercado é, muito aprofundado, e acabou que a gente é, teve muitas dívidas no, no caso da loja. né? E também a gente não teve fluxo de caixa, como a gente fez toda na parte do crédito e na parte de cheques. A gente precisava que entrasse o capital para a gente liquidar as contas, para a gente pagar as contas mensais. Então, é, teve um, uma quebra muito grande financeira aí. A gente teve bastante dívidas na época e a gente teve que, a gente tinha um apartamento, a gente teve que é, vender o nosso apartamento para pagar todas as contas da loja e também o nosso único o nosso carro, que tinha não, não era um carro muito valioso, a gente valia na época... 13 mil a gente teve que dar para dona da imobiliária para pagar o aluguel, <risos> então para vocês terem um, uma noção assim muito breve da experiência que foi é, quando a gente começou a empreender, e a gente era super novo, tinha 21 para 22 anos. É, depois uma outra uma situação assim que marcou bastante a gente, é, depois que a gente teve a loja, que deu errado, a gente conseguiu até vender a loja no final, é, a gente re resolveu retomar o PIB, né, começar a, a investir no PIB. E aí, quando a gente fez isso, em 2014 para 2015, é, estourou a crise hídrica aqui em São Paulo, deu aquele boom aqui, que precisava é, de, de, de economia de água, precisava economizar, e aí saiu algumas reportagens... É, do PIP em vários sites, Globo, super interessante G1, Folha de São Paulo. E aí a gente teve muitos, a gente tinha na época só um formulário de interesse, não tinha produto pronto. E aí o pessoal começou a entrar no site, tanto que ali tem a caixinha de 2.500 pedidos, foi o que a gente recebeu numa manhã. É, o pessoal queria comprar o produto e a gente não tinha produto pronto. Na época, nós tínhamos formulário de interesse, o pessoal podia se cadastrar lá dizendo que tinha interesse em comprar, tinha um valor sugestivo. A gente chegou até a contar é, o somatório, se a gente tivesse vendido aquela quantidade de produtos, a gente tinha alcançado mais de 1 milhão e 700 mil reais em, em vendas e a gente não tinha produto para entregar. Então, é, foi um grande ensinamento também de não ter produto quando o, com o boom do mercado que estava naquele momento. E aí eu coloquei essa, essa outra dica aqui, que foi um grande ensinamento para nós também, é, o como é importante a gente vender o nosso produto. É, quando a gente coloca o produto no mercado, principalmente quando o cliente começa a pagar pelo produto, gente, todo o cenário da empresa muda, né? Porque a, a gente fica, é, é muito importante validar, é muito importante é, testar, mas quando a gente realmente vai oferecer o produto, é, quando a gente realmente, o cliente vai pagar por esse produto, muda tudo muda tudo, é muito importante, é, eu posso dizer assim que no nosso caso foi de um, um patamar A para um patamar B, de produto, de, de momento, de, é, de, de negócio como um todo, e, e aí essa é um, um grande ensinamento que, que ficou para nós em toda a jornada empreendedora, assim que é, a gente precisa colocar o produto no mercado para ver se tem demanda, é, se o pessoal vai querer, se o pessoal vai pagar, para começar a ter o, o feedback de problema, para ir consertando, para ir arrumando, mas a gente não precisa ficar só na nossa bolha, a gente tem que ir para o mercado e entender o mercado. É, diante disso tudo, vendendo a loja, começando a vender o PIB também, que a gente começou em 2015 a vender o PIB, é, a gente teve, a gente estava numa, nessa situação assim muito complicada de, de financeiro ainda, é, tentando é, dar a volta, né? e a gente se mudou para um, uma região muito interior lá da nossa cidade, de Edmito Gonçalves, e aí foi onde a gente teve a ideia do boletão é, a gente tinha muito muita dificuldade de, de pagar os boletos no mês pelo fluxo de caixa, por trabalhar por conta, por estar morando longe do centro, então às vezes tinha que ir até o centro da cidade, pegar um valor lá em mãos e pagar na lotérica um boleto, ou ia receber o dinheiro amanhã não tinha dinheiro para pagar hoje, era um, um problema que a gente enfrentava com relação ao pagamento de contas. E aí a gente procurou no mercado não tinha nenhuma solução, que oferecesse é, facilidade para você pagar o boleto e também um crédito de curto prazo, né? de um dia para o outro, ou de uma semana para outra outro, ou de um mês, sem, sem que você precisasse pegar um empréstimo, fazer uma contratação de crédito muito grande, é, não tinha nada no mercado, e aí a gente teve a ideia do boletão, e eu comecei a desenvolver o boletão. Então, o Ezequiel ficou na PIP, e eu comecei a desenvolver o boletão em 2016, é, hoje eu estou à frente do boletão com outras duas sócias, e o objetivo do boletão é facilitar toda a jornada de pagamento de boletos, né? você consegue unificar seus boletos todos num só, então você tem cinco boletos, você consegue unir eles num só para fazer um único pagamento, e também você tem o um acesso a crédito para ter mais prazo nas datas de vencimento. É, aqui alguns, alguns ensinamentos também que essa jornada é, me oportunizou, é, eu passei pela situação de ter mais de um negócio ao mesmo tempo. Então, fiquei trabalhando na PIP, tendo a imóvel em paralelo, teve a loja, é, teve a consultoria em psicologia. É, depois, quando a gente teve a ideia do boletão, é, eu fiquei muito tempo na PIP, até de fato é, tocar o boletão é, como principal. né? Então, eu passei por essa experiência de ter mais de um negócio ao mesmo tempo. Isso é muito comum. É, quando a gente empreende, é, a gente se, principalmente quando a gente está no início, né? A gente fica, é, vou, vou sair do meu emprego para empreender, como é que vai ficar a minha, minha vida financeira, como é, que eu, como é que eu vou dar a volta? Então, eu tive essa experiência. É, chegando no momento que a gente precisa tomar decisões, é, estar full time, estar dedicado, estar é, concentrado e com foco no negócio é muito importante. Às vezes, a gente quer fazer muitas coisas e nenhuma sai é, do papel, né? Nenhuma dá o resultado, de fato, que precisa. Então, eu passei por essa experiência e a gente precisa... Chega um momento que cada um entende o um momento que precisa, qual caminho seguir. Um outro ponto que eu queria compartilhar com vocês é a parte de investimentos. É, a gente recebeu um investimento anjo na PIP, a gente recebeu um investimento anjo no boletão também. É, e um ponto muito importante, assim, que foi um dos principais ensinamentos que eu tive com relação a investimento saiba o que você quer fazer com o dinheiro do investimento. E use esse capital para que você possa sair de um patamar e ir para o outro com o seu negócio. Então, use esse capital para ir do ponto A ao ponto B. Com é, nós, por exemplo, aconteceu de, de chegar ao um investimento e, tipo, e agora? Por onde a gente começa? O que, que a gente vai fazer? É, e, assim, por mais que você tenha um plano, por mais que você tenha é, tudo planejado, vou fazer isso, isso, isso, quando o dinheiro cai na conta, a gente começa a sentir o peso da responsabilidade. Então, saiba quando realmente você precisa receber esse investimento e saiba o que fazer para que seja relevante para mudar o seu negócio de fato. Um outro ponto é a parte jurídica também. É muito importante estar sempre tudo documentado, tudo acordado, tudo bem definido com parceiros, com investidores, com sócios. parte jurídica assim é um grande respaldo que o empreendedor tem, porque pode dar muito problema lá na frente, e aí é você você tendo os documentos que precisa para se resguardar e tendo delimitado todos os pontos, é o que vai conseguir te salvar, conseguir te auxiliar quando, der alguma, coisa, quando alguma coisa der problema. É, contrato bom é aquele que a gente nunca precisa mexer, né? Quando a gente precisa pegar o contrato da gaveta é porque deu algum problema, mas a gente precisa ter para ficar bem, bem resguardado. A gente passou é, por algumas situações, por exemplo, como é, receber um investimento na época da PIP, é, depois, um tempo depois, o, o a gente tinha combinado em tranches né, o investimento e aí um dos investidores ficou doente aí no meio do, do caminho não quiseram mais investir, quiseram parar o investimento, aí não iam nos deixar na mão. Então, tipo, essas coisas acontecem é, e ter documentos jurídicos que ajudem é muito importante. Um outro ponto é a questão de sociedade. É, saiba muito bem quais são é, os princípios dos seus sócios quando você for convidar os sócios, quais são as prioridades de cada um, conheça muito bem os seus sócios, porque é um casamento. É, eu E aí tem um ponto interessante também, porque eu sou sócia do meu marido, em empresa também, então esse é um outro ponto também é, legal, mas é muito importante você saber quem que você está trazendo para trabalhar do seu lado, porque sociedade é um fator, é o time, é um fator muito importante que vai determinar muito se o negócio vai dar certo, se o negócio vai para frente ou se o negócio não vai andar. E aí as prioridades de cada um aqui é muito importante é, você saber e definir e acertar tudo antes mesmo de começar também. É, das Mulheres, aqui é um ponto bem interessante também. É, quando eu fui montar o boletão, o mercado financeiro, ele é bem determinado, bem é comandado por, por homens, né? bem, um mercado bem masculino. e eu busquei um diferencial e chamei outras duas mulheres para ser minhas sócias no boletão. Então, hoje é eu, a linha Fernanda, Fernanda na na, na parte de TI e a linha design, é, e aí a gente se complementou na, no, nos perfis e também a gente é só mulheres no time. E aí a gente enfrenta, bom, inúmeras é, situações por ser só mulheres, principalmente no mercado financeiro também, é, mas é um, uma trajetória bem legal, bem interessante também. É... Elas já são mães, eu, eu não sou ainda, é, mas aí a gente se depara, né, e eu vejo isso muito claro, assim, a diferença de eu com as meninas no boletão para o Ezequiel, por exemplo, que é o homem no Pipe, é, o quanto as mulheres acabam, de, pela de, pela sociedade, em se de, determinar isso ainda, né, isso ainda é fato. É, as mulheres têm uma carga muito maior na relação da casa, na relação, dos, na, na relação dos filhos, então a gente acaba ficando um pouquinho mais sobrecarregadas e tem que conseguir fazer esse jogo, né? Para conseguir empreender um trabalho com a vida pessoal, com a vida familiar. É, um outro ponto também, empreender em casal, é, fiquei praticamente nove anos trabalhando junto com o Ezequiel, tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que não dá certo, para nós sempre deu certo, foi, foi muito legal sempre, é, se tem aí empreendedores que estão ouvindo que empreendem junto com o marido, com a esposa, é, sabe mais ou menos o que eu estou falando, as dificuldades que a gente enfrenta também, conciliar a vida pessoal com a profissional também, mas é um, um ponto bem interessante também. E último, é, minha última dica que eu queria deixar para vocês é faça acontecer, né? passa a acontecer, a gente, é, às vezes, enrola demais no desenvolvimento de produto, enrola demais com parceria, enrola demais com possível investidor, acha que vai dar certo e fica enrolando, enrolando, enrolando, e não faz acontecer. Eu já passei muito por isso, de é, esperar uma parceria e achar que vai é, acontecer, é, e demorar para colocá-la no papel, fazer ela acontecer. O é, um, um investidor, uma promessa de investimento é, também ficar sonhando com isso e, e, e não acontecer. Então, minha dica é, faça acontecer, não demore, o mercado ele é rápido, o mercado ele é grande, é, se você não fizer, tem outros que vão fazer. Então, quando, quando errar, é, tenta aprender com o erro para ser melhor, para fazer melhor, é, mas faça. né? Coloque no papel é, e haja. Isso é, isso é muito importante. Não enrole, essa, essa é palavra aqui. Eu queria deixar também que eu fiz muito isso em toda a minha trajetória. E talvez se eu tivesse sido mais rápida, teria acontecido muitas coisas melhores e, e, e o negócio teria avançado muito mais também. Aqui eu tenho os meus contatos: tem o Instagram da PIP, tem o Instagram do Boletão, o meu, e-mail também. É, depois das perguntas a gente pode trocar mais ideia. Se não der tempo, tem os meus contatos aí eu também fico à disposição para quem quiser conversar um pouquinho mais. Beleza? Obrigada. Vou interromper aqui a, a, a tela. Show de bola, Ariane. Manda a bala, Jamil. Bem, primeiramente, obrigado no, uh, pelo convite, Fábio e a família Sebrae, da qual a gente faz parte. Estou é muito, muito feliz de voltar aqui. Uh, eu fiz parte do Startup SP do, do ano passado e a gente tem. A ICARE, como a nossa startup. A Care, ela foi fundada desde 2018, mas como o Fábio falou, a gente, ao longo do Startup SP, a gente fez várias modificações com todos os ensinamentos deles. né? Então, nosso propósito, desde o começo, era ser a primeira startup voltada para atendimentos médicos de urgência e emergências, utilizando telemedicina e inteligência artificial em ambulâncias e resgates, unidades de saúde através de plataformas móveis, como celulares e tablets para o atendimento de trauma físico e infarto agudo. Eu não vou entrar muito no critério, né? mas esse, só para vocês terem uma ideia, trauma físico e infarto são as principais causas de morte hoje no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E o atendimento hoje, vocês vão ver que é um pouquinho prejudicado, então você acaba tendo um desfecho ruim dessas vítimas. Bem, eu sou médico há 20 anos, formado, Uh, já trabalhei no primeiro projeto de telemedicina, então, como o Ariane falou, é muito importante a gente ter um background, uma experiência prévia no assunto. Então, eu já trabalhei num projeto pioneiro na Zona Leste de São Paulo, onde a gente atendia uh, os pacientes por telemedicina com infarto agudo, eu sou cardiologista, e a gente atendeu mais de 1.007 pacientes em quatro anos e meio, reduzimos 41% a mortalidade por infarto em São Paulo e reduzimos 1 milhão de dólares ao SUS porque a gente reduzia o tempo de atendimento, melhorava desfechos, gastava muito menos, enfim, acabamos publicamos publicando quase 20 papers aí na literatura. Com esse projeto, eu acabei criando a We Care, né? e daí começou toda a minha jornada de empreendedorismo. Só para vocês terem uma ideia, o problema que a gente ataca, né? que a gente enfrenta na WeCare é que todo atendimento depende. Para que o paciente chegue né? até um hospital é, onde tem um neurocirurgião, no caso de trauma físico, ortopedista ou cardiologista, ele tem que passar por, por, um, por, um, por uma cadeia de ações que são muito pouco eficientes. Né? São duas ambulâncias ao invés de uma, você tem 90% dos atendimentos não por não especialistas, são médicos generalistas, muitas vezes até enfermeiros, etc. Então, você acaba não tendo uma, uma, uma orquestra de ações e o atendimento então passa hoje, em média, de dois dias, sendo que a gente tem até seis horas para atendimento dessas vítimas. Então, a gente buscou, de fato, entender o problema e para a gente poder criar o produto. Em 2018, eu e o Isaac, meu sócio, a gente fundou o Teletrauma, que foi através desse protótipo, que eu fui para a Stanford, e entre as 70 ideias de 2018, o Teletrauma ficou entre as 10 melhores ideias e a gente incubou, né, junto com uma turma aí, de Stanford, o teletrauma. Depois desse produto, nós começamos uma validação do produto. O teletrauma é uma plataforma móvel que permite suporte ao atendimento aos profissionais que atendem vítimas de trauma físico, tanto para dentro das ambulâncias, quanto para as unidades primárias e secundárias onde não tem especialistas, conectando o especialista 24-7 nesse atendimento. E dessa forma, a gente cria também dados em tempo real e por uma plataforma de inteligência artificial a gente consegue mapear os lugares onde tem maior incidência de trauma e gravidade e, consequentemente, gerar dados para a saúde pública. Esse foi o nosso primeiro produto, né, o teletrauma. É, a gente começou uma validação também na Zona Leste, foram mais de 250 pacientes, 138 profissionais de saúde, otimizamos em 30% as cirurgias de trauma e 40% de redução de transportes inadequados porque a gente orientava de fato quem precisava ir e dava suporte no local sem precisar transferir o paciente, reduzindo 20% os custos porque os pacientes acabavam chegando muito melhor do que se não houvesse o teletrauma. Com isso a gente gerava uma receita para o hospital. Só que assim a gente depois da validação a gente foi para o mercado e a gente enfrentou várias barreiras, né? Apesar de ter ganhado o prêmio Hospitalar no Sebrae e durante o processo de aceleração do Sebrae SP nós identificamos que Uh, era muito difícil você vender o teletrauma com uma plataforma B2B naquele momento, até porque a gente não tinha a telemedicina totalmente regulamentada no Brasil, a gente estava construindo um produto novo e é muito difícil uh, você vender um produto B2B totalmente inovador. Né? Então, a gente começou uma jornada, uh, agregamos outros produtos ao teletrauma para tornar ele um pouco mais atraente ao mercado e, nessa forma, a gente criou a Ania, a AME é uma plataforma também digital que permite o atendimento eh, também eh, dando suporte aos profissionais da área de saúde que atendem vítimas com dor torácica ou infarto agudo. E através de uma fotografia do celular, por plataformas construídas dentro da WeCare, a gente falava por inteligência artificial qual a probabilidade daquele eletro ser um infarto agudo. Só para vocês terem uma ideia, hoje um humano para fazer esse diagnóstico em torno de 82% no melhor cenário. Então, a gente, por quê? Porque é muito difícil você olhar aqueles sinais. E nós conseguimos é, construir, depois de seis meses de trabalho, um projeto onde a gente, através de uma fotografia, dizia a probabilidade de infarto e, no caso de infarto, o que fazer com uma acurácia em torno de 95% e mais de 15 mil eletrocardiogramas analisados. Então, nós entendemos, durante a nossa jornada do teletrauma, que aquilo ainda era muito pouco. Então, a gente agregou a AMIA como um projeto, e hoje a WeCare entrega uma solução para B2B, onde o profissional de saúde atende vítimas de trauma físico e infarto agudo, que era desde o primeiro momento o nosso, o nosso core business, né? também ainda no segmento B2B. E hoje nós estamos, inclusive, fazendo também integração com dispositivos de ultrassom para dar suporte também a trauma de abdômen e trauma de tórax, através da análise de imagem. Bem, a gente mesmo assim quer agregando mais um produto Uh, sempre a gente teve dificuldade, não era muito fácil, apesar de ter ganhado o prêmio uh, do, do, do Health Nova Investor Summit uh, e também os prêmios no Startup SP, do qual a maior parte de vocês estão participando, mas mesmo assim, tendo toda a notoriedade de produto, e, e é muito difícil você trabalhar com vendas. Eu sou médico, a gente nunca teve de fato essa, essa facilidade. Mas mesmo assim a gente continua em frente, eu acho que a resiliência é um ponto fundamental. Em dezembro de 2019, desculpa do ano passado, a gente entrou no Distrito Nova HC, que é um ecossistema onde só tem health tax. E lá, de fato, a nossa história muda porque nós conseguimos a atenção de um investimento pre seed e aí a gente conseguiu, de fato, construir a WeCare passando de 3 para 12 funcionários. É, e, por incrível que pareça, acho que é, o mundo conspira a favor de quem tem a resiliência e a batalha. Houve uma liberação da telemedicina para atendimento ah, no Brasil é, e também pelo Conselho Federal de, de Medicina e Ministério da Saúde. Isso por conta da pandemia do Covid-19. E daí nós vimos o seguinte, bem, o que que a gente vai fazer? A gente não conseguia mal falar sobre o teletrauma e a ânia, né? A gente... Bem, vamos agora, porque só se fala de COVID, né? Acho que todo mundo está participando disso. Então, vamos criar o Telecovid. O Telecovid foi lançado em abril de 2020, mais precisamente no dia 2 de abril. É uma plataforma onde a gente permite o usuário, qualquer um, inclusive vocês, quiserem acessar. Podem baixar o aplicativo diretamente do site ou acessar diretamente uma webpage e fazer uma consulta de acordo com seus sintomas, totalmente gratuita e anonimizada. A gente consegue, então, nos casos de algum risco, informar a, a, qual é a probabilidade de risco e levar você para um atendimento médico de domingo a domingo, de 7 às 19. A gente começou de segunda a sexta e já expandiu com mais de 60 médicos hoje em atendimento da população. Até aí era uma plataforma gratuita, só que com, devido à história do Covid e à pandemia, a gente conseguiu levar tanto a questão da informação de dados, a questão de, de, é, do produto em si, que a gente sempre focou nessa questão, acho que é muito importante todo mundo saber de fato o que quer é entregar, e um, dos, um do core business da WICAR é sempre criar dados em relação à saúde, que são muito precários, então isso é de fato uma proposta de valor, a gente consegue inclusive mapear os usuários de acordo com as informações no sistema. Então vejam vocês que a gente começou no dia 2, Hoje, a gente tem muito mais de 2 mil atendimentos, não só no Brasil, como também até fora do Brasil, por brasileiros que moram fora. É, aqui, tem só para vocês terem uma ideia, então, assim, ficar atento no, no, no, no, no mundo, como o mundo está evoluindo, e tomar é, é, ações rápidas, como a, a Ariane falou, você, de fato, tem que fazer essas medidas né, de uma velocidade muito rápida, porque hoje tudo acontece muito rápido, a gente tem muito mais de 2 mil acessos, e a plataforma está aqui, está em operação, quem quiser, inclusive, pode utilizar, e nós vendemos, inclusive, para o México. Então, para quem estava lá com aquela dificuldade de vender né, num território nacional, a gente conseguiu fechar um contrato, inclusive, em dólar. Então, a gente tem um contrato já com o México, eh, e, graças a Deus, está indo muito bem. Então, assim, como palavras finais, eu acho que a gente precisa... É, aqui é uma, é, uma, é, uma, é uma piada, porque quem que de fato leva a transformação digital na sua empresa? É, é o mercado, não é o CEO, não é o CTO, não é o CIO, não é nada disso, é de fato o mercado. Então, o mercado que nós vimos, uma spin-off da, da WeCare, é, de tudo que a gente vinha fazendo, a gente usou as nossas ferramentas para criar um produto em 72 horas e a gente conseguiu lançar no mercado. Então, de fato, o Covid-19 é o nosso grande transformador digital da WeCare. E a gente tem que estar atento ao mundo, né? o mundo VUCA, né? de alta complexidade, alta volatilidade, né? com ambiguidade e incertezas, a gente tem que estar como empreendedores e como startup olhando de fato o que está acontecendo. E eu trago até uma brincadeira, é, para quebrar um pouco essa coisa do médico, né? que nem todo mundo, a gente tem na UICER o CAVUCA, né? que é tudo isso do mundo VUCA, mas o trabalho com intenso esforço e... e e incessante, então a resiliência eu acho que é a palavra maior hoje, a gente conseguiu ter, de fato reestruturar os nossos propósitos, hoje a We Care, ela está desenvolvendo já com dinheiro de investimento uma plataforma para atendimento não só para trauma, não só para infarto, mas para qualquer doença, não só no modelo B2B, como a gente já vinha fazendo, mas também no modelo B2C porque a gente acredita que a telemedicina agora veio e ela vai ficar. E a gente já tem já solicitação de produto, como a Mariane falou, antes mesmo de entregar o produto. Então, essa plataforma nossa já tem já é, é, proposta já de contrato, antes mesmo de ser lançada. Em torno de 30 dias a gente vai colocar no mercado. Aqui tem os meus contatos, então quem quiser é, pode dar um print aí da tela. Eu estou à disposição, Fábio, para qualquer é, dúvida e perguntas. Obrigado mais uma vez. Opa, obrigado a você, já Jamil. Obrigado também você, Ariane. Para quebrar o gelo, né, nessa reflexão do VUCA que você estava expondo, o seu CAVUCA, né, eu queria dizer que a gente vai precisar de um Excel VUCA, porque é, elevado à quinta, décima potência, cara, é impossível. <risos> eu estava até brincando aqui com, com o pessoal da, da comunicação que está tá apoiando, agradecendo aí a eles, sem, sem eles não haveria essa entrega. É, a gente está numa montanha russa aí no escuro, né, rapaz? A gente não sabe se desce, sobe, direita, esquerda... e Nem, e, a, gente, aí, nem a gente sabe, fica tranquilo. Viu? E, e, assim, pro, começando aí a costurar nosso bate-papo, até para os participantes do Bootcamp que não, são, não estão no atual ciclo, né? essa foi a proposta é, principal de abrir, e a gente está construindo esse, esse conhecimento junto. É, a, a WeCare né do Jamil, a Ariane, Boletão e tantas outras aí, é, elas foram startups de... destaque os demodes no Startup SP do ciclo e, e fique muito bem claro que startup de destaque não é startup melhor né ou pior que nenhum é, é só uma maneira de a gente é, continuar a trabalhar ano, né e também trazendo Uma né? É, o startup destaque, né? o Demodei estadual, ele serve não só para aproximar essa conexão de mercado, né? A qual o, o, o diretor técnico Ivan Rusden colocou ontem, mas também é, dá condições para o nosso MVP. Então, vejam, é, pessoal, participantes, que é, é, a unidade de inovação e tecnologia do, do Sebrae São Paulo também é uma startup, né? se adaptou ao mercado entregando um design sprint online está se adaptando ao mercado eh, entregando o bootcamp online assim como eh, o Jamil ponderou aí do, do, do tele tele covid para o México parabéns aí por essa essa capacidade de execução a Ariane também aí com essa eh, duplicidade triplicidade de negócios né o, o Ricardo comentou ontem sobre essa experiência também então não, não é mágica tá pessoal é, é aquilo que a gente estava falando a ideia não vale nada, é necessário aprender, é, testar é, momentos, né, experiências de tangibilização, materialização, antes de sair codando, antes de sair contratando. né? Então, é, é, é diferentemente aí desse, já comentou sobre isso, né? empreendedorismo inovador, empreendedorismo tecnológico, ele é diferente do empreendedorismo é, de base tradicional é, nesse quesito também. né? Então, não tem mágica, conte com a gente né, sobre esse apoio, é, os nossos contatos estão aí na descrição do, do YouTube, né? as inscrições do Startup SP estão abertas. Né? É só acessar startup.sebraesp.com.br. A gente vai ter o enorme prazer aí de, de apoiá-los no, no semestre que vem, a qual a gente vai continuar com distanciamento ou sem, Jamil? Ah, é. Tem que Opa. ser, não tem, não tem como. né? Tudo vai ser tele agora, né? telemedicina, teleconferência, ensino à distância. É e assim só queria comentar uma coisa, Fábio, que assim, eu acho que a startup SP me ajudou muito a entender uh, algumas algumas dúvidas que nós tínhamos ao longo da nossa jornada. Né? Então, por exemplo, quando a gente entrou, por isso que o Fábio falou, a gente mudou. Na verdade, o nome do sempre existiu, mas a gente falava como teletrauma, né? A gente vendia, no... a gente a gente é o teletrauma, enfim. Só que de fato era, apesar de ser muito grave, né? O trauma físico, a principal causa de morte abaixo de 45 anos, etc. Enfim a gente precisava agregar mais produto então assim o fato de construir a AME, a gente atraiu a atenção de investidores então a gente passou a agregar não só ser um pronto socorro na nuvem que era o nosso propósito depois de sendo um startup SP para trauma infarto talvez em AVC né, e por aí vai a gente conseguiu manter no momento super difícil né de investimento e tal a gente conseguir receber esse investimento e, e, e, e agora construir um produto novo, não só para só o pronto-socorro na nuvem, mas talvez o hospital na nuvem, que é exatamente o nosso propósito. Então, é, o Startup SP ajudou a gente muito a configurar isso e, e aquela, aquela frase, né, get out of the build, né, uh, uh, isso para mim sempre ficou martelando na cabeça. Então, assim, por mais que a gente batia nas portas para falar sobre teletrauma, e, depois da ANE, a gente sempre teve muita dificuldade, até que senti que o mercado, de fato, era outra coisa. enfim a gente vai, obviamente, agregar tudo isso num produto único, mas é muito importante ouvir o Startup SP, os mentores, as mentorias externas, as mentorias internas, fizeram toda a diferença na criação do nosso DNA. Então, hoje, todo mundo está muito alinhado dentro da empresa, a gente tem um propósito, muito grande, e isso faz toda a diferença. Então, eu aconselho mesmo, quem não se inscreveu, se inscreva. Eu participei de outras incubações, barra acelerações, como o mas o Startup SP tem um foco de mercado, e mercado nacional, com várias redes de networking, etc., que fazem muita diferença, e eu aconselho vocês ouvirem, tá? Porque o pessoal sabe muito, e eu levo vários ensinamentos, tem várias anotações no meu no Moleskine aqui, para a gente poder sempre estar tá lendo, para, poxa, ouvir isso em algum lugar, anotem, vá atrás, enfim, e, e pode, podem procurar a gente, a gente está super aberto aqui para poder ajudar vocês todos, tá bom? Legal, aproveito. Só, aproveitar, aproveitar. só comentar a fala do Jamil, é, faço as mesmas palavras as minhas, só queria uh, acrescentar que é muito legal ter o Sebrae como parceiro, Hoje o Sebrae ele é um grande parceiro é, não só do, do da PIP do boletão mas é, meu como pessoa também e, e aí todo e todo networking que a gente consegue através de ter essa conexão com o Sebrae de participar do programa do Sebrae também é muito importante toda a jornada Bem legal. legal aproveitando Ariane fazer uma pergunta para você é, especificamente é, com base na nossa experiência do startup SP, né? É, Para quem não sabe, no Startup SP é necessário fazer 100 validações presenciais, né? E, e, e, tanto você quanto o Jamil fizeram. É, fala um pouquinho mais desse processo é, da importância e o que, que vocês aprenderam com isso, né, é, esses macetes, essas dicas? E também, se você puder, adaptando, como você faria hoje se você tivesse no Startup SP 2020 sem essa possibilidade, com o distanciamento social? Essas mesmas validações é, extremamente necessárias aí para para mitigar riscos e construir a proposta de valor assertiva ao mercado. Legal. É, como já me disse, eu também participei de vários outros programas, é, tanto antes com a PIP, depois com o Boletão também. É, e cada programa ele é importante dependendo do momento que você está do, do negócio, né? Então, tem programas que são para quando você está em, em alta escala, tem programas que você você está, quando não tem produto, é só uma ideia, tem programas que podem te auxiliar em cada processo. É, no nosso caso, quando a gente entrou no, no Startup SP, é, a gente tinha uma versão, é, uma versão bem beta do boletão já, é, para gerenciamento financeiro, o pessoal podia cadastrar os boletos e receber lembretes nos vencimentos. É, o objetivo do boletão macro é oferecer a unificação do pagamento e o acesso a crédito. Isso era algo que a gente é, ainda não estava oferecendo é, quando a gente entrou no Startup CP. E a gente começou esse processo é, de validar essa parte é, com essas, através dessas 100 validações que a gente fez durante o programa. É, na época foi muito legal, a gente não tinha é, feito isso antes, assim, com um volume considerável de pessoas, é, e aí isso foi importante para a gente coletar diferentes feedbacks, e aí a gente entrou em contato na época com é, pessoas físicas, com pessoas jurídicas, para entender os diferentes cenários e, e quem tem a maior dor de fato, é, e aí foi muito importante, assim, para a gente poder realmente, é, boleto hoje, a maioria das pessoas, é, tirando adolescente, criança, a maioria das pessoas tem que pagar. Mas quem, de fato, tem dor, uma dor grande é, e que não está resolvendo hoje com alguma coisa que já tem no mercado? Então, esse foi o ponto, assim, primordial que a gente é, levou em consideração para as validações. E a gente fez na época presencial, é, fez com algum, alguns que eram outras, é, de outras cidades, mais isso a gente fez é, virtual também, e aí é interessante para você pegar também diferentes cenários geográficos para entender a realidade. É, a gente fez é, algumas por ligação, algumas a gente foi nos, lo nos locais, e foi muito importante para a gente ter, realmente ter um feedback assim bem preciso. É, na época também a gente estava é, fazendo um trabalho bem interessante, como a gente já tinha um, um app beta, a gente estava fazendo um trabalho de UX, e aí a gente usou o design sprint, que foi para nós foi sensacional, a gente a gente chegou a gente implementou é, mudou praticamente todo tudo que a gente estava pensando é, através do resultado que a gente teve no design sprint e foi legal porque assim a gente já estava há um bom tempo com o boletão e pensando ah como vamos fazer o fluxo como vai ser todo o o, o o cliente vai entrar o usuário vai entrar no app como é que vai ser todo o processo e quando a gente foi para o design sprint a gente pensou bom a gente já tem algumas coisas em mente vamos tentar pensar coisas que, que a gente nunca pensou antes e aí a gente fez isso, e aí foi o que a gente acabou desenvolvendo no app atual. Então, a gente isso foi bem legal, porque, nossa, a gente nunca tinha pensado nisso, e realmente foi o melhor fluxo, e aí a gente acabou implementando. Então, foi realmente, assim, bem bem proveitoso. E aí a gente conseguiu fazer um app todo bem bem legal, é, com esses insights do Design Sprint, com todas as validações que a gente fez, e tentando afunilar o máximo de quem quer o nosso público-alvo de fato, né? É, hoje a gente está, assim, numa situação... É, Surreal. É, quando eu coloco máscara, luva para sair para ir no mercado, eu fico assim, nossa, não dá para acreditar que no ano que a gente está, é, com a tecnologia que a gente tem, a gente tem que sair desse jeito em casa porque tem um vírus que a gente pode pegar e pode ser devastador. É, então, assim, foi um negócio que, que veio de repente, mexeu com tudo, mexeu com a gente como pessoa, mexeu é, no mercado econômico, é, mexeu na ciência, mexeu na saúde, mexeu nas famílias, mexeu em tudo. E a gente tem que realmente se remodelar agora. É, se eu tivesse participando do Startup SP é, nesse momento, é, eu já pensaria tentaria adequar minha solução é, para o mercado atual. Como que eu vou digitalizar ao máximo? Como que eu vou é, falar com as pessoas o mais digital possível? É, como é que o meu, meu produto pode, é, que nem o Jamil falou, como é como que eu vou adequar meu produto para que se aproveitar dessa situação, para levar um benefício a mais para as pessoas nesse momento, né? Então, por exemplo, no caso do boletão, a gente está falando de boleto, quantas pessoas vão, vão na lotérica, vão no banco ainda pagar boletos de forma manual? Como eu, nesse momento atual, que é ruim a pessoa sair de casa, que é ruim ela estar tá lá em contato, e em um ambiente onde tem muitas pessoas circulando, é, como é que a minha solução pode... É, ajudar a, e evitar isso para ser de uma forma mais segura para a pessoa. Então ter esse mindset é, pensando nesse momento atual é, para conversar, para fazer as validações, para ajustar o produto, para se aproveitar desse momento não só para ter um ganho é, individual, mas sim pensar como a sociedade pode ganhar através do produto também. Então esse esse é um ponto bem importante que que eu acho que eu levaria em consideração. Legal. É, Jamil, Roberto Duarte aqui no YouTube está dizendo que gostou de tudo é, Do que você é. falou Mas o Telecovid é a cereja do bolo é, Nós também achamos e queremos que você é, realmente resolva o problema Que é um problema global é, E também faturando muito E por que não? Qual é o problema? Agregando valor não tem problema né? Te pergunto, é, não com o um mindset né, de médico a qual, enfim, você é, é, tem informação mas do ponto de vista é, business e também, se você puder falar, é, acho que o seu CTO talvez seja a melhor pessoa, mas do ponto de vista dados, né é, não teria como mapear a doença né essa, essa situação toda se toda a população, ou pelo menos a cidade de São Paulo, a qual a gente vai né, entrar num rodízio é, feroz, aí, enfim, mais, mais é, limitações, é, fizer, usassem né a sua plataforma fizessem os testes é, e passando também os resultados ao Ministério da Saúde né como é que você vê isso do ponto de vista dados business é, para eventualmente aí ajudar também as startups que trabalham com, com dados né com big data exato obrigado aí Fábio obrigado pela pergunta é, sem dúvida nenhuma eu acho que é, dados em saúde eles são muito precários né e isso Uh, numa situação como uma pandemia, ela faz uh, uh, muita, muita necessidade. Porque se eu sei os lugares, no caso, vou falar um pouco do telecovid, e um dos, um dos pilares, a Care, ela tem alguns pilares. Né? Então, ela, ela, ela usa uh, o suporte né, a, a, a quem está usando o sistema, pode ser, no caso, do telecovid B2C, no caso do no B2B, então a gente já dá o suporte aquele atendimento. A gente faz telemedicina, então a telemedicina ela não é o fim, ela é o meio dentro do nosso produto. Então, assim, muitas vezes o próprio sistema já dá o suporte, você não precisa fazer a telemedicina, mas, enfim, ela está disponível para quando se faz necessário, e gestão de dados em tempo real. Então, me perguntando, por que o 3? Eu nunca tive ideia. Na ideia do W3 era porque o E em digital é 3, enfim, mas a gente sempre teve três pilares que, que são, né? A, a, a, a, o suporte à telemedicina e à gestão de dados. A gente entende, né, tanto no teletrauma quanto no, no telecovid, que quando a gente mostra a, os pontos onde estão os usuários, e de acordo com a gravidade e o risco, esses dados podem ser usados para quê? Para você intensificar uma medida de saúde pública. Como? O governo pode ir lá e falar, olha, na região aqui, oeste, onde eu moro, é, tem uma uma grande quantidade, a gente faz essa geolocalização, de pacientes que têm alto risco. Então, a gente precisa fazer uma ação né, aqui mais do que, por exemplo, numa zona sul que não tem tantos casos assim. Estou né? usando uma, uma situação hipotética, mas que, quando a gente fala em dados em tempo real em saúde, eles não existem ainda, né por vários motivos. Primeiro que saúde são dados sensíveis. Qualquer dado de saúde é um dado sensível, você precisa trabalhar muito bem com isso. Então, você colocou muito bem nosso CTO, a gente tem hoje uma uma, uma parte dentro da UICARE que é só questão de segurança, né de cyber security, porque a gente tem todas as recomendações, a gente tem legislações que que, que regem isso, não são tão ainda muito bem definidas no Brasil, mas estão indo para um caminho desse e a gente tem que atender todas essas questões. Então, a gente tem uma... Tanto, existem Não vou falar um monte de sofrimento, mas por exemplo, a RIPA, compliance, tem que estar... HL7 Fire, que tem que ser um sistema de comunicação, integração, então, isso tudo a gente tem que estar preparado. Então, é, por isso que hoje a gente não tem muito dado em tempo real, mas é, eu vejo isso como uma oportunidade. Então, a We Care, ela se preocupa com isso, sim. A gente tem os relatórios, então, a gente consegue ofertar esses relatórios. Agora, se você me pergunta, é, é interesse do lado do governo receber isso? A gente tem uma certa barreira de entrada também, quando você fala, olha... É gratuito, é, mas quem quiser doar, pode doar, é uma plataforma, enfim, é, tá lá no Apoia-se, etc. Enfim, mas, independentemente de, de ter ou não ter o apoio, a gente vai rodar gratuitamente, porque é uma situação de pandemia, a gente sabe disso, mas o, o, o, esse valor ele, ele é convertido exatamente para a, a, a, a, o, o, o telecovid, porque a gente gasta infraestrutura na nuvem, a gente tem um sistema hoje de cloud computing muito pesado, de sabe, segurança muito, muito grande, mas mesmo assim a gente ah, entende que é importante e, e agora o governo de um modo geral, ele interessa sim né, para sistemas de inovação e tecnologia. Só que eles são um pouco mais lentos do que o mercado. Então, a gente tem é, todo o interesse e a gente já fez contato com várias secretarias municipais e estaduais de saúde, mas o processo é um pouco mais lento, mesmo sendo gratuito. Então, da nossa parte, não há nenhuma barreira, mas a gente sente um pouco que o governo ele não sabe como contratar. É ruim, é péssimo, mas é uma oportunidade, porque quem souber de fato e estiver preparado para esses momentos, com certeza vão sair na frente lá quando eles tiverem condições de serem early adopters de tecnologia. Então, a gente está vendo isso, a gente acredita nisso, mas, por incrível que pareça, a gente consegue vender para empresas, a gente consegue vender para seguradoras de saúde, a gente consegue vender para hospitais, a gente consegue vender fora do Brasil, mas dentro do Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande. isso eu, eu espero que isso mude né, depois do Covid, mas, e acredito que vá mudar sim, mas eu vejo como oportunidade. Né? Não, é uma barreira, óbvio, mas eu, eu entendo como a gente tem que estar preparado para isso. Entendeu, Fábio? É isso aí, como... Foi comentado, né, para você também a palestra é, anteriores aí, né, o mercado em quem quem é, faz, né, a startup virar. Se não for assim, a startup morre na praia. Ariane, uma pergunta aqui da Joana. É, olha lá só, a presença feminina aqui Araújo Félix, né? É, ela gostaria que você abordasse essa questão de, de societária, né, que você colocou. Como, ela fala, como filtrar, né? inclusive pelo interesse real? Ela diz que sente um movimento de, ah, primeiro quero saber se é um bilhete premiado, depois eu entro aí no bolão, né é, Então, é, a gente vê muito isso também na questão dos Startups Weekends, né que o pessoal às vezes tem o primeiro contato, e aí decide tocar a startup depois do, do, do, do final de semana, e aí, como fazer essa, essa peneira, né se, se, se a pessoa é, tem o perfil, se, se tem é, sinergia é, e se a ideia realmente vai para frente ou não. É, olha, eu assim, hoje, depois de, de, de várias experiências é, em, em, com diferentes sócios também, é, eu acho muito importante você conhecer, você conhecer o sócio que, tá, que você está trazendo para a equipe, é, sociedade não é colaborador, sociedade é diferente, você não pode desfazer de forma fácil, não é simples, então você tem que conhecer bem a pessoa, é, e tem que ter uma, sempre muito, muita transparência, a conversa muito aberta, e tem que você tem que sentir uma aposta de todos os lados, então não pode ser assim, ah, eu vou entrar porque... Uh, por exemplo, é, o Jamil agora fez uma solução para o Corona, porque é o, o a situação do Corona, eu vou entrar só agora, porque agora vai vai estourar. Não. Sabe? Tem que ter uma aposta e uma dedicação, é, mesmo quando o mercado não não é Corona, por exemplo. Então, você tem que... E aí pode acontecer numa situações assim que, sim, o mercado vai fazer isso, a sua empresa ser muito mais rápida e crescer muito... muito dar esse boom assim do que precisa. É, mas tem que tem que haver uma sinergia, assim, de interesses, é, tem que ter uma transparência nas, na, na conversa. É, na minha percepção, tem que ser tudo bem definido desde, desde é, no início, né? desde o começo você tem que ter bem definido o que cada um vai fazer, é, qual que é o objetivo de cada um com aquele negócio, é, quais que são as prioridades de cada um, porque a questão de prioridade, ela vai interferir muito quando o negócio é, vai ser uma bolada ou não, que aí entra a questão de resiliência, né? Quando você está lá ó, tentando, tentando, tentando, e aí começa a levar os primeiros não do cliente, primeiro primeiros não de parceiro, primeiro começa a dar problema no produto. Quando começa a ter os, os, os problemas reais, aí você precisa ser resiliente. E aí só vai ser resiliente e querer é, continuar no negócio quem está com aquela mesma vibe, com aquele mesmo objetivo. Então, isso é um negócio que precisa ser definido muito cedo, para não haver frustração de expectativas em nenhuma das partes. Então alinhar as expectativas, e alinhar prioridades, alinhar interesses é, é muito importante. Eu já vi, por exemplo, situações é, de um exemplo. É, eu, eu as minhas sócias do boletão, elas não estão em São Paulo, né? Eu não era daqui. Hoje eu estou em São Paulo. Mas, por exemplo, é, chegar um momento que a empresa inteira precisa vir para São Paulo e aí não é prioridade dos outros sócios vir. É como isso, isso já vi startup tipo, quebrar porque ah, os sócios não querem ir, se mudar de cidade teve uma demanda para mudança de investidor ou de, de, de mercado mesmo de parceria e os sócios não querem e aí o negócio quebra então é isso é, são situações que você tem que é, alinhar as expectativas no início e ajustar tudo para quando vier essas situações você já estar preparado e, e, e bem delimitado é, a posição de cada um legal e aproveitando aí esse esse contexto né e é uma pergunta para ambos se puderem é, elucubrar na, na, na mente a resposta, né? Não é uma receita de bolo, mas só para consolidar, né? Esse, esse grande final da nossa nosso bate-papo e tudo que você já passaram na vida profissional e também, né? A questão empreendedora, é um degrau, cinco degraus, né? Cinco etapas do zero até a primeira nota. Quais são esses cinco mais importantes? Lembrando que não tem né, certo ou errado, é uma questão mesmo é, tácita de cada um. Né? Quem quiser responder primeiro, fica, fica à vontade. Cinco? Só cinco? Difícil, <risos> <risos> né? Vamos lá, os cinco maiores, então. <risos> Exato, os mais relevantes. Para você, tá? Para você, não é não. que... Duvida. Acho que cada cada isso é importante, Fábio, porque assim as minhas dificuldades talvez não sejam as mesmas né, da Ariane ou de qualquer outro empreendedor, né? é, porque assim, o mercado onde eu atuo é diferente dos outros mercados. Então, então assim eu vou falar da minha experiência. Então assim eu acho que uh, Desculpe, é só para cortou um pouquinho a sua fala. Você quer os cinco as cinco maiores cinco maiores dificuldades, obstáculos? Né? cinco etapas do o zero até as primeiras notas. Ah. Fábio é Acho que o primeiro é... Eu vou falar do founder. Eu acho que a cabeça do founder tem que estar muito equilibrada. Né? Então, assim, você tem que estar preparado a receber, não. Eu acho que você tem que estar preparado ao a, a, a, a um insucesso. Você tem que saber que uma startup já é uma empresa nascida, falida, quebrada. Você não tem nota, você não tem dinheiro, você é um cara... Não é um, um lutador de um homem só. Você tem que saber isso. Se você não está preparado para isso, eu aconselho realmente não começar, porque você ah, vai você vai você vai se deparar muito com isso. Então, a primeira coisa, a cabeça do founder, né, o equilíbrio dele, etc. Né, e o momento que ele vai começar a fazer isso. O segundo, eu acho que você precisa ter uma um propósito, né. Tem que ser de fato algo que vai impactar alguma coisa ou mudar algum algum fluxo já existente ou resolver uma dor é, e quanto maior essa dor, maior o interesse pelo seu produto. Então, sem dúvida nenhuma, o propósito da, da sua startup tem que estar muito é, focada em resolver uma dor, de preferência global. Então, se eu puder dar uma dica, e aí eu vou falar um pouco da nossa, porque, assim, a gente, trauma físico, infarto agudo, covid, são problemas globais. Então, assim, é muito mais fácil, como eu te falei, vender hoje para mim fora do Brasil do que dentro do Brasil. Tá? Então, só... Até porque o mercado do Brasil, sei lá, 250 milhões de pessoas. A gente está falando de globo, então você imagina a capacidade de, né, de escalonamento desse, desse seu produto. Então, pensa sempre global, tá? Então, essa é a segunda, segunda questão. A terceira é fique próximo de pessoas que têm o mesmo interesse de você. É, eu passei ao longo da minha jornada de empreendedorismo por pessoas que realmente nunca me agregaram nada ou até mesmo quiseram me tirar alguma coisa. Né? então isso como nós estamos muito aí por isso a cabeça do founder é importante como você está num momento muito é, de flutuações e incertezas o empreendedor ele fica disponível a, a, um, a um mercado de pessoas que querem de fato é, é, usufruir ou tirar algum alguma vantagem né? infelizmente é, isso é muito comum então preste atenção quem está do seu lado qual é a finalidade dessa pessoa em relação a, a você, em relação a sua empresa, é, e sempre olhe com um olhar crítico em relação a isso. Né? Então, a terceira dica é, fique próximo de pessoas realmente que têm o mesmo interesse que você. Né? A quarta dica é, nunca deixe um modelo de negócio totalmente fechado. Né? Então, se você tem um produto e que o modelo de negócio é só aquele, esquece, né? é, é, você vai... É muito engraçado, eu faço um paralelo um pouco com, com, com a área médica, quando você vai vender um produto para alguém e alguém está é, é, é, ouvindo você pela primeira vez e começa a te fazer perguntas no meio do caminho, e aí você fala, poxa, eu vou ter que mudar esse modelo de negócio ao longo da fala dele, para você ter uma ideia, tipo assim, ah, não, você pode usar gratuitamente durante 30 dias e depois disso a gente... você não tinha nem intenção de fazer nada gratuito para aquele produto, mas você fala, não, pode usar... Enfim e tal. Então, assim, você tem que ser flexível e maleável em relação ao modelo de negócios. Né? Nem todo mundo vai saber reagir igual àquilo que você preparou lá e treinou, ficou um dia falando sozinho para chegar lá e falar, esquece. Você tem que saber fazer essa negociação. Então, é muito importante você ter essa flexibilização. E o quinto, Fábio, eu acho que é o mercado, é você estar antenado ao mundo VUCA né? e ser um cavuca. Por quê? É, porque se você não está antenado com o que o mercado está te falando, não adianta nada disso aqui que a gente está fazendo. né? Então, é, sem dúvida nenhuma, o, o Telecovid, que foi uma experimentação, por incrível que pareça, gente, é, em 72 horas a gente lançou um produto, a gente conseguiu vender uma experimentação para o México, por exemplo. Então, assim... É, a gente viu que nem sempre as minhas certezas de mercado que meu produto é extremamente excepcional e tal às vezes o mercado não rea. nem toda nem toda tecnologia está pronta para ser usada pelo mercado essa é uma frase que eu ouvi eu tenho que olhar meu molesquino, eu não sei quem me falou acho que foi o Carlos Carlos um amigo Carlos Benini ele falou Jamil nem toda vez tecnologia está pronta para ser consumida e é fato então você tem que trabalhar olhando para o mercado ele é o seu cliente né? então é isso que eu são cinco é, barreiras que eu recomendo para que vocês possam ter sucessos e êxitos aí no negócio de vocês. Formidável, Jamil. Formidável. É, essa, esse conhecimento tácito aí, não tem curso, MBA, livro, absolutamente nada. E espero que vocês, aí, participantes do Bootcamp, possam aproveitar esses ensinamentos aí que o, que o Jamil está colocando. E você, Ariane, o que, que nos diz sobre? Eu fui anotando aqui umas coisas e deu mais que cinco. <risos> É pouco, né? <risos> é pouco, mas vamos lá. É, equilíbrio pessoal e profissional. Isso é muito importante em toda a trajetória. A gente precisa fazer um equilíbrio, né? Entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. É, eu aprendi muito isso, principalmente por empreender com meu marido. Então, tem que ter esse equilíbrio. Foi algo que eu aprendi muito, que é muito importante para mim hoje. Resiliência. E aí eu coloquei para começar, recomeçar. Então, às vezes, a gente precisa recomeçar... É, e mais de uma vez no meio no meio do caminho resiliência para terminar para saber dizer não então às vezes a gente precisa dizer não para algumas coisas é, precisa dizer não para algum é, alguma ideia do, do negócio ou para algo da olha vou abrir mão disso para fazer isso agora então a gente tem que ser isso é a capacidade de resiliência também você é, que nem o já me falou é, não estar apegado não estar apegado dizer não para algumas coisas para melhorar é, o negócio é, investir mais do que dinheiro, é, por que, que eu, por que isso? Porque a gente não investe só o nosso dinheiro, a gente investe o nosso tempo, a gente investe as nossas vidas, a gente investe as nossas expectativas, que podem ser frustradas, a gente investe os nossos sonhos. É, dinheiro é algo que a gente recupera com o tempo, mas o tempo a gente não recupera. Então, é, quando a gente vai empreender, a gente acaba investindo muito mais do que só dinheiro. É, e é isso também é algo que pesa muito na balança, quando a gente olha e vê o que eu tô fazendo é, da minha vida, do meu negócio, como é que eu estou performando em relação a tudo isso. É, não ter medo, então, uma coisa que eu sempre fui, fui muito cara de pau sempre. Então, por exemplo, quando a gente começou, a primeira vez que a gente veio em São Paulo, em 2013, é, nós tinha só a pip na época, não tinha o boletão. É, eu fiquei empurrando o Ezequiel para ir falar com o um repórter da Globo para tentar fazer uma reportagem nossa. <risos> e aí ele falou, ah, eu tenho vergonha. Eu falei, ele nunca mais vai lembrar quem é você, nunca mais vai ver sua cara na... na... Nunca mais vai lembrar que você veio e pediu para ele e falou da ideia. Vai que, que rola alguma coisa. Então, eu sempre fui muito cara dura em relação a isso. Não ter medo de falar com as pessoas, não ter medo de falar com o investidor, não ter medo de falar com o seu negócio, não ter medo de, é, de expor, de tentar é, se desafiar e falar na frente de um monte de gente e falar com alguém que é muito importante. Então, não ter medo porque o não a gente já tem e essas coisas só trazem é, possibilidades de algo legal e positivo. É, o time é muito importante de cada situação. O Jamil estava falando, né? É, eu lembro de uma situação, assim bem rapidinho, lembro de uma situação na época da crise hídrica em São Paulo. É, a gente teve, por exemplo, a Sabesp, que entrou em contato, querendo é, pegar o produto e distribuir em todas as residências, e a gente não tinha produto. E, e depois que a gente tinha produto, começou a chover, e aí não era mais demanda para a Sabesp. Então, tipo, o time das, das, das situações é muito importante para o negócio também. E o propósito, né? propósito porque você está fazendo uh, o que você está fazendo. Então, quando a gente realmente tiver o, pro, o maior problema de todos, se você tiver pro, pro, o propósito, você vai lembrar por que você começou e aí não vai parar, vai reajustar, vai seguir em frente. Então, o propósito ele é muito importante também. É, assim, para finalizar, é, empreender me, me trouxe oportunidades e me deu experiências que só empreender é, me alcançaram. Assim, se, se eu estivesse fora de empreender, eu não teria aprendido tanta coisa, não teria é, tido todas as experiências que eu tive. Então, eu hoje sou muito grata, assim, por tudo que eu já passei empreendendo e hoje eu gosto também de compartilhar um pouco do que eu aprendi com tudo isso, porque é muito gratificante, assim, quando você vê que o que você está fazendo traz resultado, está impactando outras pessoas, está impactando o mercado, é, é bem legal. É isso. <risos> para não demorar muito. De bola, é tudo isso, né, Ariane? É, não é isso, né? <risos> Nunca termine crítico, é isso, por favor. <risos> Exatamente. Meu, é. É, não tem palavras aí para agradecer aí o, a contribuição que vocês deram, né? É, não só para as startups, do Startup SP, mas todas as outras que não, não estão admitidas e muitas outras irão assistir, né? Esse esse nosso bate-papo, né? A, nosso departamento de comunicação está fragmentando aí as palestras para melhor consumo, né? É, e é, mais uma vez para as startups, as é startups SP, estamos aí chegando aí do, do meio para o final do, do último dia. a hora é agora, né? ou sempre foi, mas é, o, o programa está do meio para o final. É, vejam aí nas né, referências da WeCare, da Ariane. É, das outras startups destaques é, que já passaram pela gente é, no Bootcamp, é, lembrando aí, de novo, que não há uma startup, né, na, na, aos olhos do Sebrae, uma startup melhor ou pior, é apenas uma startup de destaque, e especialmente no aspecto execução, né, para estar junto com a gente e começarmos aí esse piloto do, do novo programa, a qual já tinha anunciado, que é o Startup SP Growth, né. É, como o próprio nome diz, proporcionar o crescimento é, ordenado, o crescimento né, tranquilo, e entregar um melhor valuation para que é, investimentos externos possam, de fato, agregar, de fato, tracionar é, as startups aí. Então, obrigado, Ariane, obrigado, Jamil, pela pelo seu tempo, pelo tempo de vocês, né? É, sabemos aí. Eu, do quanto em desafios tem sido para todos e depois dessa pandemia o cafezão tá pago lá em aqui em São Paulo hein <risos> quem quiser pode me adicionar aí nas redes sociais LinkedIn acho que é um pouco é mais fácil tem lá w3c no LinkedIn ou no Instagram enfim, ou no Facebook uh, podem me adicionar para para me acessarem a quem tiver interesse, e eu vou ficar muito grato de poder ajudar. E, e, e parabéns mais uma vez aí. Eu sou super fã do programa Startup SP, de vocês todos, sou amigo de vocês. Ariane, parabéns pelo, pelos, pelos vários empreendimentos que você tem. Quem quiser pode mandar uma mensagem lá, que eu vou ter o maior carinho aí para responder a todos vocês. Tá bom? Eu também. Qualquer coisa, só me adicionar nas redes, né? A Ariane Pelicioli tem LinkedIn, Instagram, Facebook. E-mail ariane.boletão também, é bem simples. Estou à disposição também. Mais uma vez, obrigada, Fábio, obrigada, Jamil. Está aí para precisar. Obrigada. Estou de bola.